Cuidado e respeito à vida são os nortes do nosso trabalho. Por isso, separamos algumas dicas para manter as crianças longe da pandemia do Covid-19. Confira! Ao falar sobre a pandemia, use sempre uma linguagem apropriada, sem demonstrar medo ou ansiedade, mas sempre deixando claro que o assunto é sério. E se não souber responder, procurem juntos pela resposta. Incentive a lavagem constante das mãos e peça para que te contem caso sintam mal-estar, dores no corpo, fraqueza, tremedeira e se estiverem com tosse ou dificuldade de respirar. Por fim, ajude a criança a lidar com o estresse, criando brincadeiras e formas de relaxar. E fique atento a como ela reage diante da situação. Lembre-se, garantir a segurança dos pequenos é nossa responsabilidade. Kobe Vantras. Orgulho de ser 100% segura.